Eu acho que, como tudo, nós temos... Uh, tudo são ciclos. Nós entramos numa euforia das redes sociais e do não sei o quê, e depois vamos questionar e vamos voltar atrás e nós, nós próprios vivemos essa... Uh, o voltar atrás numa série de coisas. Nós vivemos na euforia louca do consumismo e agora estamos a praticar o desapego desse desse consumismo e há pouco tempo eu tive a oportunidade de estar na apresentação de um estudo que dizia como é que o meu filho de 11 anos vai ser no futuro e e, e é tudo contra aquilo que nós vemos a acontecer hoje, que vão ser muito mais apegados à terra, à família, ao estarem desligados uh, e faz todo sentido que é depois desta euforia, eles já nasceram numa outra geração em que vinham com todos estes gadgets e toda esta ligação e vão passar por uma fase em que vão, ao contrário de nós, que estamos muito ligados e ainda estamos nesta... Uh, nós próprios também já sentimos a necessidade de estar desligados, mas neles já vai ser diferente. E eu acho que com todo este fenómeno que tem existido desde há uns tempos para cá e continua a existir de fake news, eu acho que também vamos sofrer o efeito rebound da necessidade do bom jornalismo e de valorizar, se calhar não vão ser tantos, mas a verdade é que o efeito, quando nós pensamos no, no efeito cor-de-rosa, das revistas cor-de-rosa, quando nós pensamos em nós como ser, seres humanos, de não conseguirmos evitar de olhar para o ocidente e para histórias de, de tragédias que juntam logo não sei quantas pessoas a falar sobre elas, este, este jornalismo mais sensacionalista vai sempre continuar a ter a sua audiência com base no nesta curiosidade mórbida do, do ser humano, mas a necessidade de bom jornalismo também vai continuar a existir e eu acho que depois desta fase de que… e os dados em Portugal são assustadores, eu tive a ver uns dados que diziam que 50 e tal por cento dos portugueses continuam a ver notícias no Facebook, que é o dobro, o dobro das, da média europeia e, portanto, nós também vamos e temos que fazer nós que temos influência e temos um papel importante na, na comunicação e, e na sociedade, temos que também alertar para estes factos e, e eu acho que esta literacia mediática é importante uh, também estabelecer-se e eu acho que naturalmente ela vai, vai existir, se calhar não vão ser tantos como, como eram no passado, mas, mas vai-se valorizar uh, ao mesmo tempo que, essa, que esse jornalismo também se reinventa e se adequa nas formas, nos formatos, na, na forma de chegar às pessoas. Mas o jornalismo uh, com a investigação isento é fundamental para a, para a sociedade, para a democracia e eu acho que vamos uh, a sociedade vai valorizar mais, acho que, ou pelo menos eu acredito. <risos> Que, que isso tem que acontecer, porque já são muitos os casos e os exemplos que temos de assustadores do que está a acontecer no mundo, graças a um, um mau jornalismo e a sementes plantadas um, que nos levam a, a decisões erradas.